Olá meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal hoje nós vamos aqui fazer um vídeo mostrando aqui a primeira ninhada de ovos da minhas galinhas Brahma Light para aqueles que acompanham o meu canal sabe que eu comecei aqui uma nova criação de umas galinhas diferentes e agora as galinhas começaram a pôr ovos e a gente está fazendo aqui um teste colocamos aqui 30 ovos para chocar e vamos ver qual que vai ser o resultado vamos ver se vai sair bastante pintainho ou se não vai sair vamos fazer o teste colocamos uma alinhada, depois vamos por outras sucessivamente aqui olha só colocamos aqui 30 ovos aqui nessa chocadeira aqui ele varia aqui de 37,7,6 mais ou menos né? ele fica variando aí aqui ó vamos acender aqui a lâmpada como eu falei temos aí 30 ovos tem alguns ovos que tem pó de serra. Eu não cheguei a lavar esses ovos, não. Do jeito que a galinha colocou, pegou, alguns fozinhos de serra e colocou aí direto na chocadeira. Aqui temos aqui todas as, as indicações para ovos aqui. Se atenção aqui, o que é que é? Essa minha aqui eu comprei 110 Aí vem marcadinha aqui, ó. Não vou mostrar aqui a marca da chocadeira para não fazer propaganda, né? Tem pessoas que não gostam de propaganda olha só, aqui ó, a gente colocou os ovos, temos aqui a maquininha, que ela de tempos em tempos, ela gira os ovos para os ovos mudar de posição aqui embaixo temos uma bandeja né, essa bandeja ela, ela tem que ser mantida cheia de água, não pode deixar baixar a água, aqui temos aqui o nível é assim, essa, essa, essa água, ela vai ajudar aí o processo aí do dos pintainhos nascer né ela vai juntando com a, a temperatura, ela vai dando aí uma ajuda para o processo aí de, de chocagem dos ovos. Agora, para quem não conhece, a gente vai lá, como eu falei, aqui tem 30 ovos. Aqui a temperatura, né? Ela varia entre 37, 30 e 36. Quando você abre, ela varia mais um pouquinho ainda. Então aqui, ó, a tampinha de vidro. Ó, vidro né, é acrílico, né? Aí você fecha aqui a lâmpada para você ligar e desligar né ah, aqui é a da, da essa, essa aqui é a chavinha da maquininha aqui é a chavinha da maquininha bacana aqui aqui você desliga e e liga de novo aí ó aqui ó como como eu abri aqui ela variou um pouco mas ela fica entre 37 a 37 porque ela a lâmpada tá acesa então eu tenho que desligar aqui ó desliguei aqui então daqui a pouco ela vai voltar no normal porque sabemos que quando você liga a lâmpada, ela esquenta um pouco mais. Pois então, pra quem não conhece as minhas galinhas, nunca viram? É assim, ó. Eu comprei aqui uns ovos de galinha. E essa vermelhinha eu já tinha. É, essas galinhas aqui, ó. Elas são as Brahma Light. Esse galo aqui, ó. Esse galo aqui, ele deu um probleminha no olho. A gente teve que levar no veterinário. A gente conseguiu, aí, resolver esse probleminha. Então eu, eu quero fazer um teste aqui, a, a minha intenção era fazer uma criação dessa raça aqui, a Brahma Light. Aí me mandaram de brinde, aí sete ovos, nasceu aqui ó, ela já tá cantando papoia. é Nasceu essas duas aqui, se fosse um casalzinho, tinha sido muito legal, essa aqui eu já tinha. E, a, e também nasceu aquela pretinha lá, tudo é Brahma Light aí ó, Olha os pés dela aí, cheio de pena aí, todas com pena. O galo também, ó. E a gente quer fazer aqui essa criação aqui. Aí, pra quem não conhece, eu falei que era um casalzinho de Bruma Light, né? De 12 ovos que eu comprei, que eu comprei só saiu um casal, graças a Deus. Olha aí, ó. E ali tá ali a galinha, ó. A galinha Bruma Light, ela já está lá no ninho que a gente fez aqui, ó. Que tem um... um a gente colocou com serragem ó. Tá ali dentro, não sei se ela... Acho que ela já colocou ovos ali, ó. Ó. Viu, ela já colocou um ovo. É, parece que essas galinhas ela não canta quando põe não, né? Ali já, já, já tem ali um ovinho, ela saiu dali, ó. ó. Acabou de colocar um ovo ali, ó. Então a gente vai pegar aqui. O ovo dela não é muito grande, ó. Mas é um ovo pequeno, pequeno porte, né? Não é muito grande não. Não sei se é porque começou a, a colocar ovo agora. E aqui a gente vai guardar tudo assim com o bico para baixo. Então aqui eu vou marcar esse ovo aqui Para mim saber de que galinha que é. Então essa aqui, gente, é as minhas galinhas. Olha. Ó. Dizem que quando ela tá cantando assim, ela tá anunciando que tá. Papo ovos, né? Funciona assim, gente. Temos que fazer um. Como é que fala? Um. Temos que sempre estar tá no galinheiro pra elas amansar um pouco. Se você não vier no galinheiro, elas ficam bravas, né? Então é assim, ó. Então a outra já entrou ali no ninho. E assim, gente, aqui nós temos a água que tem que trocar todos os dias. A água aqui, você vê que aqui, ó, já caiu serragem dentro, então temos que limpar essa água. Aqui a gente temos que sempre manter ração para ela. Eu ponho uma ração balanceada, ração própria para ovos né? Ração para ele e põe um milho no meio. Então é isso aí, gente. O galo canta muito. Hoje ele não quer cantar não. Mas ele sempre tá cantando. E é isso aí, forte abraço, ficamos por aqui, olha só o tamanho do galão aqui, ó. esse é o meu, meu galo Brahma Light, e a galinha também, olha, olha só, ele gosta muito de cantar, Ele canta, se você... às vezes eu vim aqui à noite, quando eu assino o celular, ele já começa a cantar, pode ser 10 da noite, 11 da noite, toda hora ele tá cantando aqui, ó. É muito bacana gente, a gente vem até aqui, ficar olhando para as galinhas. Hoje então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço. E até o próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando do canal. Se vocês puderem deixar um comentário aí, nem que seja um oi, para fortalecer, quando vocês comentam, o YouTube entende que as pessoas estão interagindo com o canal. E estão gostando do canal, tá bom? Então um forte abraço, até o próximo vídeo. E vamos ver como é que vai ficar aí a, a, nossa, o nossos, a, no, a nossa criação de galinha. Vamos ver se realmente vai sair pintainhos com esse galo aí. E é isso aí, vamos que vamos. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.